sentir, então isso é um inferno, né? Imagina você ser educado para não chorar, né? é então, uma das coisas mais mais belas e mais curativas do mundo é você expressar seus sentimentos. Então, nós homens fomos educados para não chorar, porque chorar é correr de mulherzinha, né? E tem essa coisa pejorativa do feminino, então é uma coisa impressionante. Por isso que um dos temas da comunidade, o primeiro tema, né? eu sugeri, o pessoal acolheu, é o sagrado feminino e o sagrado masculino, que nós homens e mulheres gente, precisamos nos curar nós temos 50% de genes femininos e 50% de genes masculinos então nós temos o feminino e o, e o masculino dentro de nós toda vez que você está é, excluindo né, um pai excluindo uma mãe você está excluindo uma parte sua metade né, metade né? então daí os conflitos né daí os grandes conflitos que existem é, entre pais, né? entre filhos, quando os filhos começam, quando os pais começam a falar mal um dos, dos, dos outros para os filhos, eles estão criando um um, um, um, um, um campo minado para a vida deles, estão destruindo a vida deles e dos próprios filhos, entendeu? Então, é... e aí você vai ver exatamente essa essa perspectiva que nós estamos trabalhando é exatamente a perspectiva sistêmica, né? É buscando trazer esse esse acolhimento, esse reconhecimento do feminino e do masculino é, em nós, né? De forma que a gente possa, é, de fato, né? é, ser pessoas mais felizes. Então, o trabalho voltado, quando a gente está falando de riqueza, né? Nós estamos falando de riqueza não só material, mas riqueza em todas as dimensões, né?